Olá, Mano! Nesse vídeo, nossa convidada vai estar falando sobre uma doença muito importante. E essa doença é a doença de Alzheimer. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Alzheimer e o meu projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido durante o estado. É, como vocês sabem, a medida que os anos vão passando, a expectativa tem aumentado muito e, e cada vez mais tem crescido o número de pessoas acometidas com doença de Alzheimer. E lembrando que do, doença de Alzheimer é uma das principais formas de demência que acomete a população idosa e está relacionada, por exemplo, o um, um sintoma clássico né, que a, a pessoal gosta de associar à doença é a perda de memória. E também ah, existem diversos sintomas e é uma doença neurodegenerativa que pode levar, que leva à morte do paciente. A doença de Alzheimer foi primeiro caracterizada por um médico alemão, que é, sobrenome Alzheimer, por isso o nome da doença. E ele observou, ah, ele observou primeiros sintomas estranhos de uma paciente em que ela, ela tinha perda, é, perdido a memória, ela não conseguia se lembrar do marido dela e ela também não... ela ela tinha a questão de repetir demais o discurso dela e, bom, depois que ela faleceu, ele observou algumas mudanças no cérebro dessa paciente. Ele observou ah, três principais mudanças, a redução do volume encefálico, a presença de placa senis, o nome é placa senis, que é constituída por peptídeos beta-amiloides Aglomerado no espaço celular, e também a presença de emaranhados neurofibrilares ah, no interior da célula. E essas foram as três características marcantes, é, de do... é, que são marcantes da doença de Alzheimer. Ah, nesse sentido, é, diversos pesquisadores tentaram então formular uma teoria do o que causa, o que leva a doença de Alzheimer. E aí eles focaram principalmente no peptídeo beta-amiloide. A teoria diz, diz que o acúmulo desses peptídeos beta amiloide leva a todos os efeitos tóxicos observados na doença de Alzheimer. Então, é, com o passar dos anos, eles foram fazendo modificações dessa teoria. E como eles observaram que a, a quantidade de, dessas placas de peptídeo beta-amiloide não estava diretamente relacionada com o grau de gravidade da doença, eles então fizeram reformulações dessa teoria e hoje a, a, a gente acredita que são certidos solúveis que têm esses efeitos tóxicos é, no neurônio. Então, nesse sentido, é, o meu projeto está mais relacionado com isso: estudar os efeitos tóxicos dos certidos beta-amilóides solúveis em neurônios piramidais do hipocampo que é uma das regiões mais afetadas é, em pacientes de do, é, com doença de Alzheimer. E, além disso, é, também é observado é, que em, em pessoas cometidas pela doença de Alzheimer, também existe uma função da finalização de cálcio. E cálcio, que é um íon, ele é crucial para diversos processos celulares no neurônio, como a liberação de neurotransmissores. também está relacionado com expressão gênica, então eles observaram que uh, há uma certa desregulação da sinalização de cálcio, então eu também vou associar é, a, os efeitos tóxicos do perfil beta observar se eles que causam essa desregulação da finalização de cálcio, ou se a desregularização da sinalização de cálcio, na verdade, é, vem antes é, Dessa, da formação desses aglomerados de vertido beta -aniloide. Então, nesse sentido, é, para estudar um pouco da sinalização do cálcio, é, eu, eu utilizo técnica de imaginamento funcional, de fluorescência funcional. Então, eu posso, a gente pode observar tanto a entrada quanto a remoção do cálcio é, das células, a partir do aumento ou a redução de fluorescência de sondas fluorescentes que se ligam ao cálcio. Então, é, a partir desse estudo, a gente pode, de repente, definir novos alvos moleculares para tratamento da doença ou mesmo formas de prevenção da doença. Então, o objetivo do trabalho é estudar um pouco mais, entender um pouco mais como estudar a sinalização, né, os transientes da, é, de, de concentração de cálcio no neurônio, e aí ver suas implicações na doença de Alzheimer. E de repente, achar um novo alvo para tratamento, quem sabe. né? Então, pessoal, a Fernanda ela fez graduação em ciências físicas e biomoleculares na USP, com período sanduíche na Universidade de Nottingham. E, no momento, ela está fazendo mestrado em Neurociência e Cognição na UFABC. Bom, nós esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a Neurociência esteja com, com você. você.